Salve salve rapaziada do canal, começando mais um vídeo aqui, mano. E o vídeo de hoje aí, rapaziada, desafio da tarefa épica aí. Usa uma granada de onda de choque em você mesmo dentro da tempestade. Rapaziada, eu tô usando essa granada aí que é de impulso, mano. Porque eu não achei aí a granada, né, pra usar. Então tô usando essa de impulso aí que não é a granada de onda de choque, mano. Mas é só pra dar um exemplo aí pra vocês, tem que usar a granada de onda de choque, beleza? Dentro da tempestade. Aí você já faz o desafio aí, mano. Essa granada aí é parecida, mas causa dano de vida, mano. Então, só te ajudei aí com esse vídeo. Se inscreve no canal e deixa o like. Me apoia na loja com a tag do Fortnite YouTube, hein? Tamo junto.